Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre as meias RICAN. Vem comigo. Falei no outro vídeo sobre meias de proteção, apenas dizendo para vocês que tinha uma meia adequada, né? Que uma uma meia fabricada com materiais que protege os seus pés. E aí eu comprei uma meia RICAN, que foi o Fabricinho que até que me indicou Que ele anda de bike, né? E aí comprei essa meia cano alto Que ela vai até aqui Próximo do joelho Ela tem um conforto excelente Olha só E ela tem um elastano aqui também ó, Na composição Que ele firma no seu pé Não deixa ficar corrediço Porém, só faço uma ressalva Você tem que comprar com uma compressão adequada Ao tamanho da sua perna porque no meu caso aqui, apesar da minha perna não ser tão grossa Mas essa daqui que eu comprei Ela apertou bastante aqui nessa região do elástico Chegou a marcar Eu fiquei uma semana utilizando ela O conforto é extremo, não tive dor nas minhas pernas Foi excelente Apenas essa ressalva Que o elástico, ele ele machuca, ele marca bastante Na região onde você deixa ele A, a meia esticada, tá bom? Então meias rican, né? não tô fazendo propaganda da marca que apesar de tu citando na marca mas é uma marca conhecida utilizada pelos corredores e esportistas de modo em geral então tá aqui é o Robson da, também que pediu para mostrar um pouquinho da meia né como que ela é ela tem um reforço aqui na, na parte do calcanhar e na ponta dos dedos e anatomicamente é sensacional então tá aí obrigado pela dica Fabricinho e Robson, segue aí um pouquinho das meias ricas. Hum.